E aí galera, vários que falando, estou de volta hoje trazendo Occupy Mars, prólogo. Esse jogo, ele já foi um tempo atrás bastante falado nas redes sociais, então talvez vocês já estejam meio que sabendo do que, que ele se trata. Como o título diz, ele se passa em Marte, é um jogo de sobrevivência, mapa aberto, de tipo sandbox, caixa de areia. Então você tem aquele espaço para brincar, e explorar, conhecer e basicamente dominar, né? ser o dono da caixa de areia como o pessoal brincava na escola, na infância, lá na pracinha, lá no parque. É... Como eu acho que não tem muito o que comentar, porque o gênero não é exatamente muito único. E já foi falado bastante do assunto um tempo atrás nas redes sociais, eu vou então começar ele. Ah, antes né, por óbvio, tem aqui a parte de tutoriais, eu realmente espero que eu não precise fazer tutoriais, porque se eu precisar fazer tutoriais para esse jogo, pode ser um problema, mas se ele te... Jogos que tem mecânicas mais avançadas, como por exemplo Satisfactory, eu recomendo vocês olharem de tutoriais, coisas na internet. Mas, por hora eu vou começar direto e ver né, Vamos torcer para que eu seja bom o suficiente aqui nesse jogo Essas últimas semanas, duas semanas, a última semana foi um pouco mais corrida Então, por isso que acabou saindo menos conteúdo, um pouco de jogos tá? Mas, conforme, conforme as coisas forem voltando assim a melhorar de tempo de vida é, tempo que não precisa se dedicar a trabalho deve facilitar. Eu já entrei aqui direto dentro de um veículo, né? Então. Tá, astromóvel. É, tem que sair e apertar aí pra sair. Como é que sai? Hum? Hum. Como é que sai do veículo? Controle de dignidade. Sair external. Ah. Hum, eu saí do assento! Ok. Usar E. Dormir, beleza. Abrir. Ok, isso daqui é algo que eu já gostei bastante nesse jogo. Análise da rocha. Hum. Maçarico, que okay. não dá pra extrair. Minério. Pronto pra carga. Eu acho que eu tenho que fazer diferente aqui. Aqui fecha a porta. Oxygen set. Ah. external. Beleza, tá guindaste. Deixa eu ver se uma coisa. Era pra ser 3 aqui Anexar reboque, mudar câmera, controle de guindaste Tá, beleza Ah, pronto Câmera de guindaste Ah! ah. É... Eu até vou dizer que esse jogo tá parecendo um tanto rápido demais Tá... Não tô dizendo que é ruim, porque assim... Caraca, é... Tá, peraí... dos Transporte... Modo... Luz de Testar o triturador... Onde é que testa o triturador? Ah... Só perguntar, né? tá Enfim, o que, que eu vou comentar? Esse, esse jogo já se mostrou ser é, complexo, tá? É o tipo de coisa que eu... Confesso que eu não estava esperando isso daqui. Não estava esperando nem um pouco. Não é assim que faz, né? Não é assim que faz. aí. Beleza. Anexar reboque, mudar câmera é ver. Ok, então.. Beleza. Hum, vamos ver se vai, dando, se vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo. Tá, os gráficos não estão lá muito bonitos. Considerando as coisas que tem pra fazer nesse jogo. Só isso de colocar pedra e essa interação já me interessou o tipo de coisa que me agrada em termos de realista realismo e simulação sem ser o que a gente pode dizer um tanto quanto irritante que é o que alguns jogos fazem de ser sim tão mas tão tão simulados que o jogo acaba perdendo a graça foi não não foi Menos que eu tenho que sair lá, peraí. Será que tem que ir pra fora? Vamos ver se tem que ir lá fora. set. Beleza. Será que tem que abrir aqui? Não. Hum. A gente usa o triturador na peça do corredor. Ah, é, eu acho que eu entendi de ferrado. Acho que tem que fazer diferente. Peraí. Eu acho que eu devia ter lido os tutoriais. Na verdade, eu acho que é isso. Eu devia ter lido os tutoriais para não estar tá fazendo tanta merda aqui. Que provavelmente os tutoriais teriam me ensinado a fazer o que eu deveria ter feito. E aí, eu acho que eu entendi o que que eu tenho que fazer. Eu tenho que buscar o. Eita, peraí... Tem que usar não? Soldador? Não. Será que eu aqui tá no inventário? Deixa eu ver. Aqui. Construir inventário. Eu tenho o Detector, bitadeira, masarico, triturador. É o item 4. Não, beleza. Oxygen set. Suit. É, ah. é isso aqui. Então. Essa de possibilidade de diversas interações é bem interessante no jogo. Se eu parar de apertar o botão errado vai. Tá, então já é algo que me agrada. Os itens são do objeto inventário aqui. Beleza. Claro que chega uma hora que alguns jogos conseguem ser particularmente irritantes com algumas coisas, mas por enquanto não é o caso aqui. LED, mais rochas Mais rochas ah, Rocha grande essa aqui Será que tem que Usar alguma outra mecânica? Vamos ver Câmera de guindaste ah, tem que usar alguma outra coisa lá. Eu acho que o triturador. Ou a Acho que é britadeira que tem que usar aqui. Aí ah, vai separar em rochas menores. Não, martelo pneumático. Será que esse é esse martelo pneumático? Porque tá indo? Foi. Então. Beleza. A menos que eu tenha um martelo pneumático que não estou sabendo. Hum, não... Ferramenta de plantio... Extintor de incêndio... Cabo... Cabo de água e gás... Maçarico... Detector espectral... Britadeira... É... Essa daqui é a peça. O tutorial está dizendo uma coisa, mas o item é outro. Não, tudo bem. Acontece. Problema de descrição... Tá, eu já tenho que ir no modo de ginástica. Mod, de... tá, você hum, beleza, Astromóvel Oxygen beleza. Set External. Ah, ele liga conforme. Deixa eu ver. Ah. Beleza. É, nem sempre a câmera colabora comigo Beleza Tá, detectou que eu estou ligando desidratado Ok Não, ah, tá mais fácil do que eu achei que seria na verdade Beleza Não sei qual é o limite das pedras que ele consegue pegar e qual é que ele não consegue pegar. Então vamos testando um pouquinho. Eita, não pegou. Ó, salvo por algumas questões de. posicionamento, não me parece ter limite de peso para o segundo haste, mas claramente eu vou ter que ou ali pegar mais pedra ou ir para base, é, tem que ir para base agora, só que ele detectou que eu estou desidratado, então deixa eu tomar um pouco de água, não, peraí. Ah, isso aqui não é água, isso aqui é alimento. Então vamos aqui, vamos para base. Já disse que deu, então para base aqui. É, eu estou preferindo usar essa câmera aqui, não que eu possa dizer é que ela seja muito melhor. Algumas pessoas se incomodam que às vezes os jogos eles têm certos controles ruins. Mas é bom que quando o controle ruim, pelo menos, é realmente a simulação do... Eita! Quem dá acho que tá louco ali? Au! Ah, ele tá encolhendo. Beleza. Tá... Ficou aqui, né? Ficou. Hum... Ah, eu passei pro TAB, acidentalmente, só isso. Eh. Uhum. Tá, espera aí. Vamos. Uhum. Deixa eu dar tá, nos controles um pouco. Mas tudo bem. Oxygen set suit. Aham. aqui, e tá. Hum. É aqui. Dehydration detected. Sim, eu estou com desidratação Será que tem como entrar, pegar água na base? Espero que tenha Porque senão complicará a minha vida um bocado Aqui, câmera de ar Uma série de explosivos Abre que o reboque no triturador. Tem que descarregar o reboque especificamente no triturador. Então eu não fiz certo ali. O personagem já tá começando a sentir fome. Ah, seja no caso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah. Caraca. Então. É, final do mês. Como eu tava comentando antes. Deveremos ser... Ah. A gente tem a barrinha de energia que eu vi agora. Personagem. Se ele pulasse por aqui seria tão mais fácil. Só que me faltava. Ai, foi. Só que faltava ter ficado preso ali. Beleza. Descarregar descarregamento e andamento. Ok, pelo menos isso daqui é relativamente fácil de fazer. É só olhar os painéis. É uma coisa interessante, dos jogos fazerem usar os painéis. Então dá para desativar, desativar, desativar coisas. Possível colisão do Guindaste uh, para continuar a estruturação do seu tablet. Peraí. Possível colisão de Guindaste. Tá. Não, beleza. Não precisa mais isso aqui agora. Então, adoro quando a gente vai falando das coisas e vai acontecendo algo que faz a gente se distrair. Beleza, tá, o que tem fazer? Pressione as peças necessárias para construir o dispositivo de bateria. Enxagrando o triturador para imprimir componentes componente de bateria. Tá, bateria. Hum... Conjunto de baterias, beleza. Seu tablet Deixa eu partir dava construir. Uma vez que tá, beleza. Tablet tá, não é muito pequeno. Hum. Construir. Eletricidade. Conjunto de baterias. Se eu não tenho placa de alumínio. Oxygen low. Hum. Onde que tá para construir isso aqui? Lá no chão, beleza. Ah, Avisa de muita sede. De oxigênio baixa. Ele tá imprimindo os componentes. Acho que agora foi.. Uh, o personagem ali tá com muita sede. Tá quase sem oxigênio. Não sei se eu vai subir. Subiu? Não. Não tá subindo. Oxygen set. É, eu vou morrer antes de terminar o tutorial aqui. Que legal. Mas pelo menos tem indicação. Onde é que tem que construir a bateria? Use o um maçarico para construir um... um dispositivo. É ah, no tablet? Não, tem que construir algum dispositivo, peraí. Conjunto de baterias, beleza. Tá, coloquei aqui. E aí, aí tu coloca o maçarico. Faltam placas de alumínio, peraí. aí. Hum... Inventário. Tem é que entender que consigo placas de alumínio. Parece que tem algo ali, Deveria ter mais Não. Recursos, fonte, corredores. Eita. Não. É um Jack constrói a placa dele mesmo. É aqui que foi pegado. Não tem mais oxigênio... Low. Ok, eu enchi a garrafa de água, mas eu não sei como usar a garrafa de água Esse que é um depósito de sementes, que beleza Tá... Esse daqui já deu muito errado, e eu não sei porquê Dormir, ah, que aqui é cama, não balde. é no um balzinho? Perdido aqui no mapa. Placa de circuito, tá? Não era isso que eu queria. Controle remoto do automóvel. Hum. Vamos lá, saca de alumínio. Será que vai agora então? Como está o que tá meu inventário então? Não, pera. Então. Hum. Ó, não estou com placa de alimento nem prato de vidro. Como é que pega? Ah, aqui. Tem que mover precisamente por meio do inventário. Morri. Ok, parabéns para mim que falei nesse jogo. Vamos tentar de novo Nossa, bom, pelo menos eu sei o que tem que fazer O fato desse jogo ter essa dificuldade me parece Oxigenção. ser interessante External. Beleza Mas aqui é um tutorial mais direcionado Nossa, e nesse tutorial mais direcionado me parece então que o jogo tem suas limitações... Eita, onde é que está a pedra? Nossa, a pedra está aqui. Tem que estar tá ali em cima, é isso. Bom, apesar de dizer que tem colisão com guindaste, não vejo colisão com guindaste nenhuma lá. Beleza. Agora que eu sei o que tem que fazer, vai indo. Quem já jogou outros jogos de sobrevivência sabe que tende a ser mais ou menos assim: primeira vez, é, apanha se condenado. Pois vai fazendo e vai facilitando tanto a vida, fazendo tudo muito mais rápido. Jogar Minecraft tem um pouco disso, inclusive. Vamos lá, dessa vez eu vou conseguir. Algumas pessoas também acham um pouco entediante esse tipo de jogo Porque de fato... Imaginem vocês ficarem fazendo isso Que é uma questão de interessante de Satisfactory Satisfactory com tanta automação E algumas coisas que facilitam a vida como uma certa infinitude de alguns recursos Já dá uma ajuda Para o pessoal não precisar se preocupar tanto com a parte de mineração e poder focar na parte de diversão se quiser e também a parte de construir bases otimizadas além de outras questões Inclusive, para quem, quem se interessa por métodos lúdicos para aprender experimentem otimizar uma base em Satisfactory e é fácil perceber o quanto bom conhecimento de matemática faz, de... Matemática faz diferença Pronto para carregar, aqui não tá pronto para carregar Pronto para carregar, aqui não tá pronto para carregar ah. Tem que só achar o ponto em que a britadeira vai, aqui Beleza... Eu acho que foi, a maior parte foi, ah, aqui tem um Hum, aqui foi. Não deu quanto eu consigo carregar dessa vez. Oxygen set external. Ok, a pedra ali bloqueou meu, minha passagem. Não foi. Foi... Alguma dessas pedras vai? eu vou ter que cortar mais um monte? Hum, eu acho que não dá para cortar nenhum, não dá para pegar nenhum outro que tá com o um negócio vermelhinho, e não com o um negócio verde. É isso? É isso. Então... Vamos lá, bitá mais um Oxygen pouco. Da outra vez foi tão fácil. Foi aqui. Hum. Onde é que tá? Hum. Ok, já vai a um nível de trituração bem menor do que eu tava querendo. Talvez tenha sido o um problema da posição da câmera que tenha feito eu pensar que não tava bom, que tava bom demais, ou que eu não tava achando, porque todos parecem que estavam atrás. Olha só. Beleza. Aqui. Segurança em primeiro lugar. Você fica em cima da pedra que você quer gritar. Para facilitar que você caia quando você está terminando o serviço. Beleza. Câmera do guindaste. É... Não foi. Tem o botão de mudar a câmera o acidente Olha, tem a cruzinha verde quando dá para pegar Pelo que eu vi, é isso Só que eu tenho que clicar para pegar mais perto Claramente eu estou pegando muito longe O hum, aqui Foi Ah, tá Esse delay ali eu não tava esperando, não Espero que dei passar, então vamos aqui, não pegou, aqui. Ah, aqui, foi, beleza, encheu, podem perceber que, claramente, eu não estou acostumado com os controles Mas isso daí é parte relativamente comum desse tipo de jogo Aqui vai pegar Vamos ver aqui Beleza Ó, pra quem gosta desse tipo de brincadeira Agora vai. Eita! Hum. Ah, aqui. É, tem que. Não é qualquer lugar que ele pega pedra, não. Que até é algo que eu gostei, confesso. Pegar pedra em qualquer lugar seria já. Tanto irritante. Aí já tá quase cheio. Eu comentei com vocês antes, pode ser interessante vocês fazerem o um tutorial de funções e outros comandos. Tô com receio que se eu não tirar essa, pelo menos não tirar essa pedra aqui, vou Eita. Vem. Tá, cheguei ao limite. Então, vamos seguir. Eita! Vamos aqui, vamos aqui, só a pedra já caiu. Inverso. Desidratação detectada, mas já dá pra ver aqui, ó, cheguei um pouco mais longe. De outra vez. Ó, o universo já tá se recolhendo. Se recolhe quando a gente chega aqui perto. Beleza, opa! Manda descarregar Manda descarregar não? Tem que mandar descarregar ali ó vamos lá, será que vai agora? Não, era aqui é ali sim, ó. É ali. Ah, peraí. Eu acho que tem que fazer aqui. Não tem um negócio ali que. Mira, peraí. Hum, agora tampou, então tem que vir pra frente. Beleza, acho que é por aqui. Mais aqui. Era pra ter que... Aqui. Descarregar Será que tem como Oxygen ver ali ação? Ah, tem como ver ali a ação Perfeito Ele vai aqui E coloca bem direitinho Ok, bastante coisa Bastante coisa Acho que Coloquei pedra demais ou o jogo bugou. Não, tá. tá, tá reduzindo. Gradativamente mas está reduzindo. Descarregue o um reboque no triturador, então enquanto não descarregar não vai. Terminar a missão. Beleza, descarregou. Agora tem que construir uma estrutura. Use o ecrã da torturadora para imprimir os componentes da bateria. Adicionar, beleza. Aí agora espera. Tem como ver algum bicho? Ação. Aqui tem ação. Ó, isso é a parte divertida. Vê os negócios em ação. Low. A desidratação tá... baixa. O oxigênio também tá embaixo. Aí foi. Inventário. Beleza. Use o maçarico para construir o dispositivo. Beleza. Só que tem que vir aqui. Construir. Eletricidade. Conjunto de baterias. Beleza. E aí ele só sobe aqui É preciso cultivar plantas para conseguir comida hum. Plantar e cultivar das batatas, faça a mala e prepare-se hum? Rochas de minas uma câmera de ar... Era pra ser aqui né? ah, entrada? Aqui que abre, o coisa linda! Morri de burro, né? Pra variar, morri de burro Cinco. Ali mostra um negocinho verde, tipo uma arminha é, Beleza tão bom descobrir que a gente é burro no jogo e por isso que a gente morre Lavanderia e chuveiro, beleza Tá, é... Então... O que que é isso aqui? Onde é que eu consigo água? Hydration critical. Eu muita sede. Não é isso aqui. Hum. Vou morrer de sede de novo? Capaz de sim. Porque eu não sei qual é o negocinho de tomar água. assim de tomar um de água, ou tá no meu inventário alguma coisa. Não. Não. Hum. Será que tem como tomar água na pia? realmente carregando aqui na pia Beleza Aviso de muita sede da Hidratação sendo por resolvida Agora Vamos ver a parte das batatas Onde é que eu carrego o oxigênio Do oxigênio Do traje Acachar, tá? apertar o inventário Mudar a lanterna, mudar a câmera Esse aqui, Esse aqui não Aqui será? Hum. Morri por falta de oxigênio. Bom, gente, eh é... asfixia, falta de oxigênio, morrer porque não tinha oxigênio no negócio, e eu não faço a mínima ideia de como produzir oxigênio eu então já vou encerrando o jogo por aqui e vou deixar para vocês a dica de vocês começarem pelos tutoriais tá é, sobre o jogo em geral o que que eu posso comentar? ele é bem realista e nesse sentido de ser bem realista ao oh, mesmo mapa. nesse sentido de ser bem realista ele vai incomodar algumas pessoas porque ele tem esses detalhezinhos em excesso, de ter que apertar o comando do lado, na direita ou na esquerda para abrir. Mas para algumas pessoas isso daí é o que dá o desafio. Então, quem se interessa por desafio, por por esse realismo, por essa simulação, fica, deixa a dica. Quem não se interessa muito por isso, ó, fazemos os tutoriais tem todas as instruções aqui, então... É né, aquela coisa, esse daqui é um jogo que é importante Fazer os tutoriais para entender o que você tem que fazer, como as coisas funcionam e, Provavelmente se eu tivesse feito os tutoriais e não ter sido tão arrogante de que Ah, eu sei jogar esse tipo de jogo porque eu já joguei outros, teria me dado bem melhor Tá, quem se interessa por esses detalhes que eu comentei então, eu recomendo o título que tá lançando então agora dia 10 de maio. eu vou ficando por aqui até mais e vocês vão ficar assim com essa vista de eu explorando aqui essa região enquanto estou tô terminando até mais galera lembra de curtir compartilhar com os amiguinhos e se inscrever no canal e até a próxima